Aqui, uh, Bela, pode voltar um instante? Bela, can you come back one moment, please? Sim. Ok. Um, você disse que sentiu algumas coisas em comum com a Sara, com o que eu contei da Sara. You said you felt something in common with what I told Sara, right? Sim. Sim Mas tem uma coisa que você sente, é como se fosse uma impressão nos ouvidos às vezes até a água entrando nos ouvidos incomoda, Mas há algo something that you feel, which is some strange feeling impression in the ears, especially sometimes even uh, water coming into the ears brings you a feeling which is not nice. Uh, Robin, sim, eu até me rei, isso acontece-me constantemente e desde pequena que um dos meus pontos fracos, entre aspas, er os ouvidos. Okay. problemas nos ouvidos. Ah, uh, fala isso em inglês, uh, você mesma. Uh, yes, I was telling Hobin that what, Hobin uh, uh, told me that I have uh, uh, some problems in my ears, that I have uh, sometimes a feeling, like uh, if and even if water gets in my ears, that is uh, something that bothers me and i said it was true uh, since i was a children that i i have the the that feeling and even today and i had a few problems when i was a little with my ears many times yeah uh, both the ears, but mainly the right one of principalmente to direct Sim, yes, I reconheço that now. Outra coisa, você gosta muito de dança, mas quando tem que rodopiar como um pião, você uh, you like very much dance, but when you have to uh, turn around on yourself like a top. You at times you like very much, at times you feel like uh, you are going to fall, you feel vertigo uh -huh. or something. Às vezes sente como gosta muito e outras vezes sente como se vai perder o, o equilíbrio ou, ou sente vertigem. É exatamente isso. Tudo o que disse é completamente verdade. Reconheci isso mesmo. Eu adoro fazer isso e às vezes lance-me e às vezes tenho que em perder o controlo. Pode dizer isso em inglês. Mas adoro adoro isso. Sim, sim, sim. É. Pode dizer em inglês. Uh, yes, I was confirming what Robin told me that sometimes when I I go around like dancing that I I really enjoy. Sometimes when I go around fast, I like it very much, and other times, I I don't like, and I I have like a, a, um, I'm scared of losing. Yeah. Yes. to go? Or yes, yes, or falling. Yes, okay. It is. Now there is one thing yeah, you like very much to do so clockwise, para direita, uh, no sentido horário, but at times you also have problems clockwise. On the other side, uh -huh. uh, anti-clockwise, you don't like to do it, you just don't do it at all. Uh, mas uh, uh -huh. uh, ao contrário, anti sentido anti-horário, você não faz e não gosta de fazê-lo. Uh, é mesmo, Robin, eu estou-me a rir, porque <laughs> eu, eu logo a seguir a isto, uh, iria a uma aula de, de zumba ou de dança, que eu uh -huh. adoro. E é engraçado isso que o Robin, a dizer. porque quando é as voltas eu, normalmente eu tenho aquilo uma vez é para o lado direito e outra vez é para o lado esquerdo e eu às vezes fingo que não compreendo e vou sempre para o lado direito que é mais fácil para mim isso é, é mesmo verdade é. É mesmo você só consegue fazer para o lado esquerdo se tiver um espelho e olhar-se no espelho ah no... ok Repara também bem. faz muito sentido sim sim isso faz muito sentido porque eu sinto falta do espelho uh, ali naquela aula que não tenho sim sim okay uh, yeah. Yeah, uh you only you can do it only at uh, because uh, this to the english um, so zumba yeah, zu to this okay i was telling Robin that uh, now uh, after this i i will go to a, a dance class and uh and and and I know that everything he's telling me it, it is true. In that class, when I go around to the right, I prefer rather to, than to the left. I avoid going around to the left. And then Robin said that if I have a mirror in front of me, it will be much easier for me to go around to the left side. side. And I think that is uh, really correct. It is very correct. Uh -huh. Porque há coisas que o Robin diz que às vezes não tem muita consciência, não é? Uh, mas isso que o Robin está a dizer, eu tenho muita consciência disso, uh, está muito presente. English, please. Uh, uh -huh. uh, sometimes things that Robin uh, tells us uh, about our ourselves, it, sometimes it seems like he knows more about us than our ourselves. But And sometimes I, we don't remember, I don't remember everything. Uh, I don't recognize everything that he says, even talking about me. But today I know that everything is, I'm very aware of what he's saying. It is true that you I see, really think about this. Mm -hmm. When you were small, you, you must have asked why there is day and night? Why there is day and night? <laughs> You could never understand why there is day and night. Quando era pequena, devia perguntar ah, por que que tem dia e noite, por que que tem dia e noite, por que tem duas coisas. Why do you have two things? You couldn't understand. Sim, you remember? Sim. Até hoje. Sim. Fala, Fala, falei isso. Yes, yes, yes, it is correct. And even today, I think that. Uh, I, outra coisa. I don't see a difference. Mm -hmm. Sabe aqueles? Uh, do you know those? Um, um, There are some animals which are like a V, like a, a cone, like a cone with a point, uh, the sea, sea animals. O pirilampo? Não, não, não, os cones, os cones, os cones, os cones da água. Como, como tem caracóis, tem outros que têm uma forma de V, como se fosse um cone de, de, de gelado ou qualquer coisa. Como é que chama aquilo? Mas chama uh, é um borboleta? Não, não, não, oh. não. Não, assim, é em circular, mas é tipo um V que são uh, volutas ou qualquer coisa assim é o nome disso, eu acho. Já não me lembro agora não. qual é o nome. Mas, um, I can't remember what's the name, but I like snakes. Robin, ah, Robin. Fala. Uh, volutas, que o Robin é, tá falou há pouco tempo numa vida. agora. Uh, o Robin falou há pouco tempo numa vida que eu tive, está a descrever sintomas à... Olha. a Bela e... <risos> acho que eu tenho. É. Era essa vida de voluta, exatamente. Também, também, <risos> ok. Uh, agora, veja bem, o da Bela é o seguinte. Você sempre quis ter uma, uma, uma irmã ou irmão gêmeo? Teria gostado? Ah, eu, eu queria, Robin, mas a minha irmã e eu não, não temos um ano de diferença. E eu uh, eu sinto muito como se nós fôssemos gêmeas, ou uma só. Eu eu, ah, ou ah, que... ah, ah. Go on, go on, Em inglês? Ah, é Búzios in... que chama aquilo, Búzios, isso mesmo. Obrigado, Marina. Em inglês, por favor. Búzios, vê aí a tradução de Búzios em inglês, que não me lembro agora de nome. I can't remember the name in English now. Uh, vê lá, Búzios, uh, Marina. Okay, uh, a little while ago Isabel was saying just in between mm -hmm. just uh, that she was having some of the feelings and I had said about Voluta to her and she was feeling all, some of the feelings I was telling uh, Bella. And then I, I said uh, I told Bella that uh, you must have always had uh, that wish um, uh, of having a twin sister or twin brother you would have always have liked. And she answered to that, why? Falavasee, you tell what you answered uh, see, about the twins. Uh, I answered that, yes, it is true. I, I really enjoyed that idea. I really enjoyed to see twins. I think it's amazing, the twins. And I, I have more or less the feeling that having a twin, has my sister and I only have like one year of difference or age. She's uh, one one year older than me not even one year like 11 months and something and all my life we felt like if we were twins and that is something that i, I like <laughs> you see what happens is this uh this is a past life of yours passada <inaudible> has an extraterrestrial uh in which you had this shape uh like Buzius Welks. no i think there is some other name que é como se fosse, em uh, Goa, you could find on the beach, em uh, Goa, achava-se nas praias também. Uh, and so, um, uh, what happened? Uh, you had uh, a twin sister, I mean, a twin star system, uh, two stars, era uma, uh, um sistema de duas estrelas, então... So, they, uh, there was never a day and night there. Nunca tinha dia e noite lá, uh, como nós temos aqui no planeta Terra. Uh, there was a slightly a change in the hues and shapes of colors. Havia simplesmente uma mudança leve nas cores e nas tonalidades das cores you like very much a em in colors uh, you know the different uh, tonalities of the same color você gosta muito de diferentes tonalidades das mesma cor right Adoro. Yeah, sim, yeah yeah this that was uh -huh. your sky let's say uh, what ah. we would call our sky and you were twins <laughs> eram os dois and your twin uh, let's say sister um, um, was rotating the other side, it's quite possible that sometimes when you are together, your sister now and uh, uh, you uh, make things right in the opposite direction as if, uh, as if complementing each other. If you want to go on the right, she wants to be on the left or the other way around in the car or wherever. But it's as if there was no clashes between you about the same thing as if we were both at, Uh, complementar. Uh, é como se você e sua irmã se complementasse. Era um yeah. sistema de estrelas binárias onde não havia noite e havia sim degradê como se fossem nuances de certas coisas. Até hoje você deve gostar muito de degradê. Como eu disse, você deve gostar muito de different cores okay. e cores. Uh, e você sente como se a sua irmã fosse a gêmea e que é, como se complementassem. quando você faz uma coisa, ela faz outra, nunca é em choque, mas complementando uma a outra. Se uma quer sentar-se de um lado do carro, a outra quer do outro lado, e ambas estão just, sempre uh, contentes, E they are always happy. So this is, é. see there are é. some points which are similar to what I told Sara. Até alguns uh -huh. pontos que são semelhantes ao que disse a Sara. There are some points which are similar to what I told Isabel eh uh, tem alguns pontos que são semelhantes ao que disse a Isabel, but there are some other points which are only of your own, que tem alguns outros pontos que são só seus. E there is one more thing, tem, tem outra coisa, quando você tem frio ou qualquer coisa, when you are feeling cold or something, you have a, you don't cover yourself wholly. You always like to have the head out. Of the warm clothes. <laughs> Você gosta de ter sempre a cabeça fora das roupas quentes. É verdade. É just like these snails, which have uh, uh, always their body outside the head, and the rest of the body is inside. É como tendo. Oh. Uh, uh, and uh, so you had that life has an extraterrestrial, and he had this life, has a snail on earth. E teve essa vida como se a consciência da Terra. Tanto que quando você vai à praia fica à procura de bons e consciência. Quando você vai à você Right? Ai, Robin, isso é verdade, é tão verdade. E eu estou sempre a sonhar, a sonhar, a fantasiar que vou encontrar búzios sempre muito perfeitinhos. Uh, uh, é uma coisa it, que eu sempre me dizia. A When I go to the beach, yes, it is true. I like to search for, uh, I don't know the name in English, for conches. sim, yeah, yeah, uh, búzios. Já, yeah. I will. Uh, uh, põe aqui o link deles, Marina, por favor dos búzios, Ele tem outro nome, tem outro nome qualquer. There is some other a, name which I can't Fafa, remember now. A Fafa colocou aqui outras designações, Winkles, Sim. Conch, or Wampo. No, not is, not a no, nome, no, no, É qualquer outro nome. Não me lembro. It's not that uh, there is another name I can't remember. I even knew the name of this in Conch because we used to go looking for them ah. when we were small. Donald may remember, or Anita, in other languages, maybe. But uh, in English too. But if you, sh I, I will try to look for it while we are talking. Go on, please. Vai contando. Uh, exactly. And I was saying that it's true. When I, when I go to the beach, I always like to search for conscious. I don't know. <laughs> And I, I always wonder that I'm going to find this perfect. Uh, yeah. This perfect. Perfect. I will say I will see right now I'll find it go on well yes that is true I, i I really like them and I would like to have some beautiful for me <laughs> very perfect you want here uh, you can see here uh, some but not exactly like those but here you can find on this page here Buzus conscious Chever. Uh, eu coloquei búzios conchas, depois você pode colocar isso em inglês, esse aqui. Eu coloquei no Yahoo. Aqui vê-se uh, shells. shells yeah, shells. mas eles têm algumas especial aqui, uh, pode ver nesta, aqui, olha, um, como é que eu vou colocar isso aqui, búzios conchas, aqui, puxa, não aparece o link disto. Um, Olha, colocando búzios-conchas no Yahoo, aparece. E tem aquela compridona que parece quase como se fosse... Ah, um, uh, uh, uh, you put búzios-conchas... Ah, uh, how do they say it in English? Let me check just here. Uh, parece assim um pirulito, não é? é aquelas é, compridas. É, aquelas compridas parecem assim um parafuso quase. Isso, As exatamente. o que eu, uh, eu estava yeah, a ver. É, yeah, é. Yeah. Uh, e depois tem aqueles de assoprar faz, faz Sim, aquilo no Pacífico tá faz é já tá vendo can you see em outras palavras in other words there is no mystery in life there is nothing which can't be explained except to people who limit their own existence because they don't care to the, for the others Not, nada pode ser limitado nada é misterioso nada é limitado exceto para as pessoas que não pensam nos outros and that's why they live in a solitary cell which is their individuality e é por isso que eles vivem na cela solitária que é individualidade you can be in your physical body você pode estar no seu corpo físico but you don't have to be the physical body or the mental body or any body mas você não tem que ser o um, um corpo físico ou corpo mental ou qualquer corpo you can always be omnipresent você pode sempre ser onipresente when you are aware that you are someone but you are no one quando você está Consciente de que você é alguém e você não é ninguém. You are someone when you are aware that you are no one. Você é alguém quando você está consciente de que não é ninguém. And you are no one when you use your being someone to be everyone. E você não é ninguém. Quando você usa o seu ser alguém para ser tudo, everyone. Everything, everywhere, every time. Quando você usa o seu estar, esse vai ser tudo, todos, tudo que existe, sempre, em todos os lugares. Compreendemos a mensagem de insignificância? A importância da insignificância. Alô? Did we understand the meaning of the importance of being insignificant? Okay. Pronto, I've resolved your It's uh, your mystery, your problems are solved there. Hey, Bela? Yes, very solved, because in this second, I, I thought about things that happened in my life that I didn't understand, but now I understand. Better, This is a huge discovery <laughs> for me. Fantástico. So, thank you very much. Fantástico. This is really important for me. Uh -huh. okay. português. Uh, so, uh, ah, é. Yeah, fala em português. Faltou. <laughs> I forgot you had to. <laughs> uh, isto que o Robin disse agora, tudo, eu fui tão bonito. A começar por aquele céu degradé. Eu acho-te tão bonito e tudo o que ele disse faz tanto sentido e, como eu disse, tenho tanta consciência. E agora, estes últimos segundos em que eu fechei o microfone e fiz assim uma retrospectiva da minha vida e percebi tanta coisa que eu na altura não tinha percebido e agora eu percebo muito melhor. E, e agradeço muito por isso. Agradeço esta oportunidade e a todos também por estarem aqui. Maravilha!